Tupifadito. Beleza, galera? Estamos aqui hoje com mais um desafio aí pra você. É o desafio do gelo. A água gelada aí, né, A boca aí, sem sabe de nada. <risos> gelo, é <aí>, ó, gelo. <risos> Caralho, leva a roupa? Caralho, que... Opa! Caralho! Deixei, a pergunta com um ramo no cu. Tamo <risos> <do risos> aqui hoje, no mesmo dia, velho. <risos> Caralho, muito burro. Cadê o meu mesmo no... dia? Cadê na cabeça? Joguei, joguei a, camisina, aí, joguei a aí. camisinha. Joguei a camisinha na cabeça dele, não molhou. Ele tá seco, cala a boca, filho. A água pega na cabeça dele e não molha, tá ligado? Eu molho porque meu cabelo é bom, dele não molha. E vamos lá, cala a boca aí. O desafio do gelo não vai ser pra mim não, hein? Tá fodido. Vai. Fodido. Tá fodido. <risos> tá Vou escrever seu nome do noite. Para de atrapalhar, cara. Vamos vai, cara. Vai. Te tacar um gelo, não. Vai, capeta. Porra, tá me atrapalhando, pô. Então Sim, tá pai chorando. chorando, pessoal. Tá pai chorando. Vai, cara. Ai, tá com ele com lágrima mesmo. Claro que tá chorando, idiota. Ah, tá chorando mesmo. Vamos lá, então. É amigo, a primeira vez que eu faço essa porra. É rapá, foi é, rapá, ah! arrasado, tem a caralho, um vagabundo. Que nem eu comi o caralho, caralho de áudio, tá ligado? Porra, tá maluco, pô. Para aquela que porra ali, que que que caralho, com é, gelo mesmo. É, tá Se inscreva no meu canal, com gelo, gelo, gelo, gelo mesmo. Compartilha o vídeo, é isso aí, pô, É isso aí, caralho, é isso aí, cara da